Neste vídeo, discutiremos como estruturas de interpretação e alocações de valores para as variáveis podem ser usados para interpretar todos os termos de uma dada assinatura de primeira ordem. Lembrando que os termos são construídos recursivamente, tudo o que precisamos fazer é dizer como o nosso modelo, feito por estrutura de interpretação mais alocação, atribuirá uma denotação para cada um dos termos da linguagem. Funciona assim. Temos uma alocação de valores para as variáveis de x no domínio d. As variáveis de x são usadas, por sua vez, para gerar um conjunto indutivamente definido dos termos associados a uma dada assinatura sigma. As árvores sintáticas que correspondem aos nossos termos tem nas suas folhas símbolos de variáveis ou símbolos de constantes e nos seus nós símbolos de funções. A função de denotação que aqui iremos definir mostra como estender as alocações de valores das variáveis e as interpretações dos símbolos de constante, usando as interpretações dos símbolos de função para uma interpretação, uma denotação do termo como um todo. A função de denotação será definida aqui. A sua existência e a sua unicidade, contudo, graças a essa descrição que aqui acabamos de fazer, são garantidas pelo teorema da única extensão homomórfica, tendo em vista o fato de que o conjunto dos termos forma uma álgebra livre. Se atentamos para o fato de que a estrutura de interpretação contém, em particular, interpretações para todos os símbolos de função da assinatura. Mas vamos lá. O modelo tem uma interpretação e uma alocação. Se eu quero dizer qual é a denotação de um símbolo de variável, basta olhar para o que a alocação me diz. Dado um símbolo de função da assinatura, se ele se trata de um símbolo zeroário, a sua denotação é dada pelo objeto por ele denotado, um objeto do domínio. E agora, se o símbolo de função recebe m mais 1 argumentos, todos eles termos da nossa linguagem, e eu preciso calcular qual é a denotação deste termo, eu usarei o homomorfismo. Buscarei pela denotação de cada um dos termos que aparecem como argumentos, portanto, objetos do domínio, e aplicarei a interpretação do símbolo de função como uma função m mais 1 área sobre elementos do domínio. Vamos considerar um exemplo. Eu escrevi aqui uma assinatura de primeira ordem, mas como vou considerar termos, só me interessam os símbolos de função. Para além da assinatura, eu também tomei aqui um símbolo de variável. O seguinte termo é construído usando essa assinatura e esse símbolo de variável. Antes de mais nada, note que a estrutura é preservada pela função de denotação. Mas qual é a interpretação aqui? Bom, depende da nossa escolha. Consideramos, por exemplo, que a nossa interpretação tem como domínio os números naturais, sobre os quais estão definidos em particular os objetos 0 e 6, a função sucessor, a função adição, a função quadrado d e a função multiplicação. Se agora escolhemos também uma interpretação para o símbolo de variável, este objeto tem um valor determinado, que pode ser agora calculado em função do valor de x. Note que mesmo dentro dos naturais podemos ter interpretações bastante distintas. Poderíamos agora, por exemplo, ter escolhido como interpretação para os nossos símbolos de constante os números 42 e 17, como interpretação para o primeiro símbolo de função unário multiplicar por 2. Como interpretação para o outro símbolo de função unário, elevar ao cubo. Como interpretação para os dois símbolos binários de função, máximo e mínimo dos dois argumentos. E, mais uma vez, temos total liberdade de escolher a alocação que desejarmos, atribuindo valores para a variável x. Esta expressão final tem um valor... Que é função do valor de x. Seria muita coincidência que esse valor fosse o mesmo dado pela outra interpretação. Além disso, como estamos escolhendo a interpretação, podemos mudar tudo, podemos mudar o domínio, podemos definir outras funções. Por exemplo, eu vou escolher agora o conjunto dos seres humanos. Poderíamos agora considerar os indivíduos M e Marie. Como funções unárias, pensar na função pai d e na função melhor amigo d. E como funções binárias, eu posso pensar na função o segundo dentre estes dois e o mais alto dentre estes dois. Mais uma vez, esta expressão é função do valor que for atribuído à variável x. Uma vez que saibamos que valor é esse, podemos calcular de qual indivíduo do nosso domínio estamos falando. Duas observações. Em primeiro lugar, não vale dizer que você não tem nenhuma ideia de como encontrar interpretações para os símbolos de função. É sempre possível pensar em funções como identidade, funções constantes, funções projeções, que estão definidas em qualquer domínio. Em segundo lugar, Embora eu tenha dado vários exemplos de interpretações corretas, há muitas interpretações erradas. Por exemplo, eu falo dos números naturais e resolvo interpretar um símbolo de constante como o número π, que é muito bonito, mas não é natural. Ou falo dos seres humanos e resolvo interpretar o símbolo de constante como o rin um cachorro. Ou pretendo interpretar um símbolo de função unário como a raiz quadrada, Função que não está muito bem definida nem nos naturais, nem muito menos nos seres humanos. Ou me pergunto quantas vértebras tem um número natural, ou tento calcular o logaritmo de dois seres humanos, ou mesmo me pergunto sobre o primeiro ancestral comum de dois indivíduos, sem ter verificado primeiro que eles têm um ancestral comum. Até onde sabemos, a forma como os seres humanos, ou os organismos vivos em geral, estão ligados entre si, não precisa ser uma árvore. A vida pode ter surgido independentemente em vários locais e tempos diferentes.